saber como é que uma casa de chiframe, uma construção de chiframe, depois que ela começa a ficar pronta, como é que vai ser o processo na sua obra, se você está pensando em construir, vem comigo que eu vou te mostrar o um detalhe do melhor sistema de fachada que eu conheço, meu jeito. O melhor sistema de fachada que hoje adota as minhas obras é a placa Glass Rock X com o Base Coat de acabamento. E é exatamente isso que eu estou fazendo nessa construção, que é na beira do mar. E muitas pessoas têm esse dúvida, nossa, mas gesso, esse negócio. Gente, você não precisa se preocupar. Quando eu falo da glass matiri, ela é uma placa de gesso com fibra de vidro. E você já parou para pensar que a gente tem piscina de fibra de vidro? É, tipo assim, se a piscina é de fibra de vidro tá toda hora na água, com pó e etc, não dá nada, você pode ter certeza que eu sou a fachada que vai pegar uma chuva de vez em quando, não vai ter problema. Então vem comigo, eu vou te explicar como é que ela vai ficando depois da sua base? Aqui! Eu tenho uma muretinha, eu tenho uma parede, tá? Toda feita, steel frame, a estrutura, steel frame e a placa é glazada. E aqui a gente já tá com o base coat, que é o um acabamento que a gente passa, que é uma argamassa. Ela é elástica, tá? Ela tem vários polímeros, tá? E a gente passa ela em cima de toda a superfície com uma tela de fibra de vidro também, uma tela de cobertura. E por sinal, eu acho que tem aqui em cima. Vem cá, tá, vamos dar uma olhada. Cheio um pedaço? Então a gente pega essa tela e a gente passa por cima de toda a placa. Vem cá, dá uma olhada. Gente, vou roubar isso da obra. Ah. Então, ó, eu pego essa tela, eu boto em cima da placa, né? E aí eu passo a argamassa. E aí, se eu passo a argamassa direitinha, bonitinha, olha como é que ela fica lisinha, perfeitinha, tá, vendo? E aí, depois de cima daqui, eu literalmente, gente, eu faço o que eu quiser. Eu posso botar pintura, eu posso botar textura, eu posso botar cerâmica, eu posso botar pastilha, eu posso botar pedra, eu boto aquela o que eu quiser. E o bacana do Base Coat é esse, ele dá a estruturação, ele dá a resistência da placa que você precisa para trabalhar com qualquer tipo de material. Então aqui, ó, você tem tá sabendo é que essa parede, ela já tá com um primeiro primer passado, né, e depois a gente vai texturar toda ela. E ela vai ficar acabada. Igual eu já mostrei em alguns vídeos Por exemplo, o que tem lá em cima Lá em cima na cobertura a gente já tá com a textura Então você vê como o acabamento fica muito superior Até qualquer emboço Que você vai ter de alvenaria. Você tá vendo como é que fica simples? E olha só, vem cá ver como é que tá a textura Que tá ficando muito de legal? Pra você ver ela pronta, texturada E aí ela parece que tem granulizinho de areia Sabe aquela construção meio grega assim, sabe? Santorini Então, aqui vai ficar meio tipo assim Vocês conseguem ver, né, como é que fica ela depois da camada. Então, você vê como é que fica bem mais fino né, do que quando a gente tem uma alvenaria tradicional. Isso porque o Base Coat, ele é bem mais fácil de se trabalhar, as placas são retas, né, e o Base Coat a gente trabalha com uma camada de 3 a 5 milímetros, não é mais nem é menos. Então, você não vai ter aquele negócio assim, conserta da massa. <risos> se você curtiu, se você gostou Se você tá gostando de ver o acabamento dessa obra Fica comigo, porque aqui vai ficar top E eu tô super empolgada Porque esses pontinhos de luz É pra pôr aquela arandela, sabe? Que é iluminação direta Gente, vai ficar incrível E você vê até que legal como é que é parte das instalações, né? Então muitas pessoas têm dúvida Como é que ficou a elétrica no steel frame Então você vê, é bem simples Eu tenho um conduíte saindo aqui E depois eu vou botar minha luminarezinha toda bonitinha